No dia de ontem, nós já ficamos muito preocupados com a exoneração do secretário de saúde Osney. Primeiro que gera estranhamento, no meio de uma crise, de uma pandemia internacional, que o governo tem tomado atitudes drásticas aqui no Distrito Federal, o secretário de saúde se é afastado. É o secretário de saúde, que tem todas as informações do Distrito Federal sobre saúde pública, que comanda a saúde do DF, que é exonerado. Isso gera uma preocupação e uma instabilidade no DF. Nós estamos sendo geridos por quem? Quem está tomando as decisões epidemiológicas? Quais são os dados técnicos que embasam essas decisões? Qual a motivação política? Há um consenso nessa casa de apoio às decisões do governador Ibanês de isolamento, de flexibilização do trabalho, de suspensão das aulas. A gente se preocupa também com quem assume agora a Secretaria de Saúde. Me preocupa porque é o presidente de um instituto que se conta Contrapõe ao trabalho da Secretaria de Saúde. É um significado de privatização da saúde pública. Para mim, é uma contradição aí. Qual é o interesse do senhor Francisco ao assumir a Secretaria de Saúde? É manter a saúde pública do Distrito Federal? Ou é caminhar para a privatização, terceirização da saúde? Os temas relacionados ao enfrentamento ao Corona não são temas que devam envolver a disputa política de oposição e base. Pelo contrário, por isso temos colaborado. Mas há uma preocupação que em preservar a a saúde pública do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde.